Bom tropa, chegou aquela data do ano em que precisamos falar sobre o inferno do carnaval Nós aqui temos que agradecer por termos um público um pouco mais velho Pessoas da minha idade não estão nem aí para política, só querem saber de cachaça, de festa, de bagunça Metade das coisas que eu gostaria de mostrar nesse vídeo né, De politicamente correto, de lacração e ao mesmo tempo inferno Eu não poderia, ou simplesmente esse vídeo seria derrubado Com ações violentas e não sei o quê, blá blá blá blá blá blá Então aqui está o primeiro vídeo que eu não posso mostrar Uma briga generalizada Aí você tem outra no Ceará, completamente... Uma briga generalizada para todo lado. E aí nós vamos para o mais legal de todos aqui. O meu arrastão, minha vida. Será que eu posso mostrar crimes sendo cometidos? Ou ainda está proibido eu mostrar o que realmente acontece no meu paizinho por uma porcaria de uma empresa na Califórnia, tá? Mas vamos lá. O povo lá todo feliz, é o carnaval de rua, velho. É o tradicional carnaval de rua da Bahia. Todo mundo feliz, todo mundo andando com seu celular, com sua família. Né? É mais um momento feliz aí. A imagem tá péssima, mas dá para ver o povo aí todo feliz correndo pro lado pro outro, né? Aqui, de repente acontece alguma coisa. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Ah? E de repente uma galera vem correndo da outra direção. É o arrasto... meu arrastão, minha vida, tropa. Ah, no Brasil tá legalizado, o presidente dá o exemplo pra todo mundo, certo? O que é roubar umas pessoas que estão no bloco de carnaval? São pessoas ricas, são turistas, tem que ser roubado até o último centavo. E você, otário, que foi lá né, no carnaval de rua da Bahia, você realmente merece ser roubado. Minha humilde opinião, cara, tá? Você é um otário que tá lá achando que isso daí é festa, mano. Isso não é festa, isso é um inferno na Terra. Você escolheu ele para o inferno na Terra e aí tá todo mundo te roubando. Olha que maravilha, certo? São que 10, 100, mil bandidos de uma vez só, passando tudo em todo mundo, roubando tudo que for celular, tudo que for câmera, tudo que for bolsa, tudo que for relógio. Já esquece, isso aqui é um maravilhoso inferninho na Terra, certo? E aí tá tudo justificado, porque isso é o socialismo. Isso aí é a distribuição de renda mais pura possível. Não tem como ter a distribuição de renda mais rápida e mais eficaz que o meu arrastão na minha vida. E pode ter certeza que isso vai ser replicado no Brasil inteiro. Inteiro, porque ao invés de condenar esses atos, não. Nós aqui, que somos os conservadores, né, não sei o quê... Nada de eu conservador, né? Eu ex-conservador, mas beleza, tá? É, nós aqui somos tratados como um absurdo. Como você não acha isso belo e moral? Como você não acha isso justo? É distribuição de renda. O presidente falou que quer roubar um celularzinho, não é nada, cara. É mais pura, há uma lógica no roubo, não é mesmo? E nós aqui que somos pirados. Nós aqui que odiamos essa porcaria, certo? Não veio a hora de acabar o carnaval. Nós somos as pessoas do mal. Nós somos as pessoas que não querem que as pessoas se divirtam, não é mesmo? Tá? E aí, você acha que é um vídeo isolado? Né? Tá aqui no UOL Carnaval. Cavada del Talo, VIPs presos e choro. Primeira noite de desfiles em São Paulo. Não é só lá na Bahia, não. É em todo o Brasil. Caos, pessoas sendo presas, tumulto, porradaria, pancadaria. Sim, as pessoas precisam se entreter, precisam socializar, precisam conhecer outras pessoas. Mas um, a questão aqui é o que era o carnaval antes, que já era ali o ápice né, da safadeza, para de repente, a lacração pura, o inferno literalmente convocado na Terra. O que, que aconteceu para tudo isso virar isso, cara? Como é que funcionou, tá? Primeiro... Vamos para a lacração aqui. Temos no site aqui a notícia. Por que a Rede Goebbels matou a globeleza após polêmicas que vão de racismo e nudez? Vocês são da minha época, né? Ou mais para lá, ou mais para lá. Né? Muito mais para lá, eu sei. Agora, globeleza todo mundo conhecia. Era a pureza do Brasil. A sexualidade, o calor, a pele. Não, tudo isso representava o nosso país. Mas... Isso não pode acontecer, é a objetificação da mulher, isso, tá? Aí, na notícia diz o seguinte. Já se foi o tempo em que uma mulher negra pelada surgia requebrando na tela da Globo durante o carnaval. A clássica vinheta da Globeleza, com versos cantados por Jorge Aragão, não deve ser mais exibida pela emissora durante a festança. E só agora volta a ocorrer nos moldes tradicionais após a pandemia. A globeleza já havia sumido no carnaval do ano passado, quando sua chamada foi substituída por cenas de desfiles, só que aquela folia ocorreu fora de época, em poucos pedaços do país e cheia de pessoas com medo do vírus. Agora que o mundo voltou aos eixos, é difícil não notar a ausência da vinheta clássica. A globeleza já vinha mudando nos últimos anos à luz do debate público sobre temas como objetificação feminina, ai meu Deus do céu que está, ela é um objeto, né? Ela não é um ser humano, só é um objeto. Então como é um objeto é uma objetificação. Que história mais chata velho, isso aqui destruiu a nação, velho, mas tudo bem porque agora tem o Olifant, olha que beleza né? Não, agora você tem um Olifant, certo? Meu Deus do céu. Objetificação feminina. Pressão estética e racismo. Ai, que pressão estética! Para você ser magra e bonita. Criada pelo designer Hans Donner no início dos anos 90. Era de ouro aí da televisão, né? Exatamente o ano que eu nasci. A vinheta ficou famosa pela ousadia de exibir anualmente uma mulher nua dançando sem pudores na tela da maior emissora do país. Foi só em 2017 que a musa passou a sambar vestida. Olha como o Brasil vai progredindo, hein? Ó, oh, vamos progredindo. E nós somos os conservadores das trevas, né? Que querem o mal para todo mundo, só que é a Globo que tá cada vez... É só questão de tempo até colocar uma burca. Até ela dançar de burca. Eu tô falando aqui desde 2017. Vocês ainda vão ver isso, Certo? Ai, ai. Questionada, a rede Gobels enviou uma nota à reportagem em que não explica o motivo de ter dado fim à imagem da musa carnavalesca. Diz só que agora quer celebrar diversas manifestações culturais e regionais do carnaval. A emissora afirmou não ter o um porta-voz para comentar o assunto. Então saiu de, é? Né, tava pelado, agora tá de roupa e agora não nem aparece mais. Né? E aí você, claro, <risos> melhorou as coisas muito. O carnaval, globeleza foi se adaptando, se modificando ano a ano, acompanhando as mudanças da sociedade e da própria festa. A tradicional vinheta passou por atualizações nos últimos anos, quando ganhou mais integrantes e passou a representar carnavais de todos o país. Uma obra, pura lacração. Aparecer nua na televisão nunca foi um problema para Valéria Valença a primeira e mais emblemática das Globelezas. Ela conta que sua intenção não era causar polêmica ao sambar com o corpo despido e pintado, mas sim expor um trabalho artístico feito a várias mãos. As pessoas nunca chegavam perto de mim para falar caramba, você é sexy. Eu fazia todas as minhas apresentações e desfiles com o corpo pintado, porque era como queriam me ver. Nunca escutei uma gracinha, ninguém nunca abusou de mim, afirma ela. É, era a época que a gente cultuava um pouco de beleza nesse país, ao invés de simplesmente de lacração, e a mesma tá te dizendo, nunca aconteceu nada de errado. Mas não importa, objetificação, você tá me impressionando, você tá muito magra. Ai, que pressão, mano, ela é muito magra, meu. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Ai, ai. Então é o seguinte, né? existem vários... Que problematizavam a globeleza. As pesquisadoras Adriana Dandolini e Melissa Ruiz, por exemplo, usaram a diva carnavalesca da Globo como inspiração para uma tese de doutorado que se desbruça sobre a influência da mídia, mas na manutenção de padrões estéticos. Ai meu Deus, como era muito Eu tenho um padrão estético, é magrinha. Ai meu Deus do céu! E aí, a gente vira a página aqui, para o pior de tudo isso. Ao invés de condenarem esse carnaval infernal, acontece o oposto. Não, não, olha aqui. Em Carnaval de Salvador, Daniela Mercury esculhamba Bolsonaro e repreende policiais. Deixa o povo em paz. What? What? Meu arrastou minha vida? Tá bela Nossa, os caras não. e moral. Nossa, esse cara roubando aí esse celular, não. Agora, ela socializar algo dela. Aí é um escândalo. E se a gente mandar fazer o L, aí não. O L, nós aí nós somos. Nossa, pior escória da humanidade. Que zomba da desgraça alheia. Mas pro povo sendo roubado em desfile e me arrastando tudo bem, não. Esses policiais aí de merda são lixo, não? A cantora Daniela Mercury não gostou nada dos agentes da PM. A pressão seu trio no início do circuito do Dó. Deixe a gente curtir o carnaval aqui no farol da barra, dançar, são 40 anos de carnaval, não há pressa não, depois a gente se pica, some se quiser, disparou. A artista também aproveitou para alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que polemizou sobre a Lei Rouanet no seu mandato. Se o achar existe, foi porque a gente bancou. Não foi ninguém que pagou para a gente, como dizem por aí. Tô de saco cheio de fake news, disse a cantora. Ah, claro, foi porque eles bancaram, certo? Não tem um salário absurdo. lá na é contratada pela prefeitura para fazer esse show, como todo é no Brasil, cara. Tudo você paga esse carnaval com seu imposto. Daniela Mercury ganha dinheiro com seu imposto, mas ela vai rir da tua cara e falar que foi ela que bancou ainda por cima. Enquanto tem arrasto, meu arrasto, minha vida. E o PM que tem que deixar, deixar, deixar essa molecada em paz olha o nível que chegou a coisa do nosso país né por último um memezinho aí da Sociedade ilustrada lá no Twitter <risos> Ai, a aqui com 5 milhões que que é essa hein? que alguém pode me dizer nos comentários quem que é essa que tá feliz dona aqui ó uh, parece um monstro Mas beleza por último você deseja apoiar o nosso canal e também concorrer a 700 reais do PIX apoie nossa sétima rifa tamo junto muito obrigado pelo seu apoio quero saber sua opinião nos comentários